Olá, Paulo Sérgio Oliveira, professor de constelação, constelador familiar, trazendo aqui uma novidade para vocês, as cartas sistêmicas, as falas da constelação, que não são as falas oficiais só, com falas libertad, mas falas que eu desenvolvi ao longo dessa jornada como professor, como constelador, falas do xamanismo, falas de outras escolas como a da Universidade de Samadeva, do Idris Laor, falas Captadas em campo. Um jogo acessível, fácil de manusear. Você pode utilizar com os bonecos ou nas constelações em grupo. Você, profissional de constelação, você, terapeuta que quer adentrar o campo fazer um exercício com o seu cliente, paciente, você que pode usar de maneira aleatória para você mesmo. Aqui está no meu site, um valor super acessível, uma embalagem bonitinha, bacana, usual. A serviço de algo maior, meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, assim falei, house.